Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia de Educação Física. Vou ensinar para vocês hoje três fundamentos básicos do vôlei. A gente pode utilizar uma bola de vôlei, a gente pode utilizar uma bola de leite, que é leve também, né? A gente pode utilizar uma bexiga. E caso vocês não tenham nenhum desses materiais, vocês podem utilizar uma sacola de mercado. Vocês podem encher a sacola de ar e aí vocês vão amarrar sacola. Podem perceber que a sacola você consegue manipular para fazer o saque, tá? Pode fazer o toque do vôlei e pode fazer a manchete, tá? material totalmente utilizável para a aula de hoje, mas eu vou demonstrar com a bola de vôlei para vocês inicialmente. O primeiro fundamento que eu vou mostrar para vocês é o saque. O saque é feito com a mão espalmada, tá? atingindo essa parte da mão por baixo da bola. Você não fecha a mão e não bate com o um punho na bola, você bate com a palma, Ok? E aí, na posição de saque, se você vai sacar com a mão direita, a perna esquerda à frente. Se você vai sacar com a mão esquerda, perna direita à frente, tá? Vou demonstrar pra, você, pra vocês aqui o movimento, ok? E vocês vão aplicar a força necessária pra passar aquela rede ou aquele campo que vocês precisam. Este é o fundamento saque por baixo, ok? Próximo fundamento é o toque. O toque na bola ele é feito com apenas três dedos. No começo é muito difícil, a gente bate todos os dedos na bola, tá? E aí essa bola é lançada para cima, com os braços retos, tá? Você pode treinar jogando a bola para você mesmo para cima, tá? O que encaixa na bola são esses três dedos aqui, ok? E aí, vocês vão treinar o fundamento toque. Pode fazer o toque na parede. Você pode jogar com alguém também ou pode fazer esse treinamento sozinho, tá bom? O próximo fundamento que eu vou ensinar para vocês é, o, é a manchete, tá? A ela é feita com as mãos espalmadas, tá? uma sobre a outra. A mão que você colocou por baixo, você coloca o polegar para frente e o outro polegar para frente. tá? Onde a bola vai bater? A bola não bate na mão, a bola bate no braço, no antebraço. tá? Sempre com o cotovelo esticado. Se você fizer isso aqui com o cotovelo para trás, a bola vai para trás. Certo? Então, sempre com os braços esticados. Vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho da manchete, tá? Fez, segurou. Fez, segurou. Bateu, segurou. Então, vocês vão fazer isso, isso repetidas vezes, tá? Você pode combinar também um toque e uma manchete. Toque, manchete, segura. Toque, manchete, segura. Toque, manchete segura, ok? Pode fazer essa manchete também na parede. Segurou, segurou, segurou, ok? Esses são os três fundamentos básicos do lôder. Saque, toque ou passe e manchete, tá? A gente vai fazer um joguinho para vocês. Com a sacola, agora, ou a bexiga, para vocês pegarem melhor esses movimentos do vôlei, ok?